Já, a vida vai ficar! Esses dois últimos anos foi uma loucura, né? A vida do morador se tornou um verdadeiro inferno, porque remoções feitas sem o menor respeito é, aqueles, por aqueles que queriam ficar, mas mais importante do que a nossa casa é a relação social que existe esse vínculo comunitário, social, uma história de vida de gerações. Então, o mais importante para a gente do que permanecer na nossa casa, é permanecer na terra. Agora a gente entra numa nova etapa que é de preservação da memória. Da, da comunidade, do que foi essa luta, de que foi, uma, né, foi, foi uma, uma disputa extremamente violenta. A prefeitura usou de todas as artimanhas, as estratégias mais violentas possíveis, fez todo tipo de violação de direito aqui e agora é claro que ela vai entregar essas casas, ela vai tentar apagar toda essa história. Preciso sempre lembrar de, não só na filotódromo, né? Autódromo é um símbolo.